Então, poxa vida! Ou uma bike elétrica no Exato, final do mês. Não, não Lojas Gambarato aí é em peso com a gente nessa parceria fortíssima. Inclusive, Totó, a gente tem que agradecer a todas as empresas Verdade. parceiras, né? Só da Pé tem muitas, né? Só da Pé, tem quem quer, tem muitas. Loja Gambará também, que vai te presentear com uma bike elétrica. Lojas Mariano... Enfim, muitas empresas. Supermercados bom vizinho também. Isso. Então, tá junto um abraço pra, gente. pra vocês. Muito obrigada. Vamos de sorteio. Vamos de sorteio. Vamos lá. Que rufem os tambores. Aê! 500 reais. Só da Pé Quem Quer. Atenção. Opa! Silva da Rosa. Meninas. No Meninas Academia, Academia. Tá vendo? Meninas então. Academia. Já Opa. viu? É. O Ricardo só, até falou ali, foi, ó, foi malhar, malhar e ganhou quinhentão. Quinhentão. Catiúcia, então um beijo pra você. E olha, vem retirar aqui na terça-feira 500 reais, viu? Vai dar pra comprar o um suplemento e né, até a roupa da academia. Pois é. Tudo. Vai ser jóia, hein?